Oi, bem-vindo, bem-vinda a mais um Despertar Quântico. E aí, como é que está você? Como é que está a sua jornada pela vida? Como é que estão os aprendizados e as práticas? Muito importante essa questão da, da rotina, rotinizar, né? Nem sei se existe essa palavra, rotinizar. Que é a gente buscar é, imprimir um novo ritmo. Porque não tem como a gente querer que a vida mude a gente fazendo as mesmas coisas, né? Pensando as mesmas coisas, emaranhado com as mesmas histórias. Tá? Então, a, a questão principal é tá na, tá na autorresponsabilidade, que é algo que nós vamos trazendo recorrentemente, e a superação da vitimização. Então, imagine, a é, medida que você vai tomando consciência profunda né, desses, desses processos, né, é, e simplesmente você deixe de estar nutrindo as memórias do passado é, que trouxeram traumas, tristezas, né, porque todas as memórias são compreensões que nós criamos e a compreensão que nós temos é a compreensão do ego não é o filtro do amor a sociedade nossa ainda é muito bruta né ainda é muito ainda existe muita desconexão então é, é, é mais simples a gente responsabilizar alguém ou algo né então fico sempre imaginando como é que nós podemos como é que nós podemos entrar num processo de alta educação e é exatamente isso que eu convido vocês a ideia do despertar é exatamente você ir expandindo a compreensão através da mente, usando esse filtro, esse filtro do amor. Porque todas as nossas vulnerabilidades né, que estão associadas ao medo é exatamente porque a gente está no campo do, da história. A gente está roteirizando... A história que nós criamos, que é exatamente o ego né? Ou seja, nós temos que sobreviver né? Então a questão da sobrevivência, ela vem em primeiro lugar E aí tudo que tudo que gerou algum tipo de ameaça à nossa sobrevivência, isso fica como um registro Fica como um registro permanente Que você fica nutrindo isso durante a sua vida Imagina então você chegando no ponto zero né? Que é exatamente a ideia do oponopono é você ir para o ponto zero, né? que tem a ver com o campo do ponto zero, que é o lugar onde você está simplesmente no, no, no total, uh, no agora. Né? Então, aí, é onde, aí onde está, uh, aumentar esse tempo que você está no ponto zero, né? é, é exatamente o, o caminho para que você possa estar mandando novas informações, para o seu sistema nervoso autônomo, para que ele comece a automatizar um novo programa. Veja, o sistema nervoso autônomo, ele, ele vai guardando as informações, depois ele automatiza aquilo ali. É onde estão as nossas memórias subconscientes. Então, nós precisamos automatizar é, um, uma nova história. Como é que nós automatizamos uma nova história? Como é que, como é que nós geramos um novo condicionamento no, no nosso corpo? Nós podemos, só podemos gerar um novo condicionamento a partir do momento que a gente esteja... É, ...esteja num processo de repetição de um novo programa. Tá? Como é que você apaga o velho programa? Não tem como apagar o velho programa. Não existe essa possibilidade. Agora você enfraquece. Você enfraquece, porque você vai tendo uma outra compreensão da realidade... Você se superpõe, né? Ela se sobrepõe, né? A velha realidade. Quanto menos você visita a, o velho eu, ou seja, a compreensão do ego que tem como sustentação o medo, entendeu? E você vai vai substituindo pela compreensão através da lente do amor. Né? É... Aí você está exatamente uma memória vai ficando fraca, outra memória vai ficar Vai se fortalecendo. O que é muito importante no caminho da evolução, que é exatamente o trabalho que nós estamos né, focados em evoluir, em trabalhar a autocura, a fé, a autoconfiança, é entender que, vez por outra, você pode, os programas do passado, eles podem emergir. Né? E aí, à medida que nós vamos nos empoderando, ou seja, Tendo consciência que nós interferimos na realidade que se manifesta fora demais de nós a partir da nossa vibração, nós vamos fazer o um ajuste fino, que é exatamente como quando eu fiz aquela live no primeiro ano, logo no começo do ano, falando do frequenciômetro. Você mudou sua frequência, caiu a frequência, está nas garras do inimigo interno, está nas garras do sabotador, então você precisa mudar de faixa para que você possa operar numa frequência mais alta, e voltar para o modo operandis, onde você é o arquiteto e a arquiteta da sua própria história. Desperte-se, amanhã teremos uma nova reflexão para você. Você já pensou em despertar todos os dias e ter um conteúdo novo em vídeo para você despertar para a vida, para uma saúde plena, para a sua prosperidade? Pois é, essa foi a ideia que eu tive há mais de quatro anos atrás. Quando eu idealizei o Despertar Quântico, todo dia eu gravo um vídeo novo e aí esse vídeo está disponível. Além disso, quando você acessa o Despertar Quântico, um programa, é um programa anual com todo dia um, um conteúdo, você vai ter exatamente a condição de se preparar, de se prevenir das doenças crônicas e autoimunes, orientação para se prevenir e se curar de depressão, de ansiedade, de insônia, enfim, de câncer, orientação para você aumentar a sua imunidade, prática de meditação, prática do deixar ir quântico, prática de respiração, sempre tem. Nós estamos mesclando conteúdos teóricos com conteúdos práticos Para que você tenha uma ferramenta poderosa de cuidar de você com alegria, né? com amor né? Exercitando o autocuidado a sua transformação Além disso, ao você fazer essa assinatura, você recebe a primeira Netflix quântica do Brasil São mais de 1.600 vídeos que eu gravei nesses mais de 4 anos onde você vai ter uma verdadeira biblioteca para você pesquisar, para você investigar Encontrar aquele conteúdo que certamente vai ser muito útil para você Clica aí em algum lugar desse vídeo, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, no Instagram, na descrição no meu perfil, em outras mídias você deve receber o link, vai lá dar uma olhada no Despertar Quântico, você tem a assinatura anual, tem o Despertar Prêmio, onde você participa de uma aula também comigo todo mês, com prática de meditação e tem o Despertar Básico, onde você recebe... Todo esse conteúdo diário com todos esses vídeos para que você se inspire, para que você se cure, para que você é, se alegre e eleve a sua vibração. Eu aguardo você do outro lado. Um grande abraço.